Salve! Sou Marco Querini, já estou de volta para o Brasil. E foi muito bom poder estar nos Estados Unidos junto com a minha família, poder estar no aniversário da minha sobrinha, que completava três aninhos de idade. Mas o mais interessante foi poder vê-la assistindo os filmes da Disney. E um específico, que era A Bela e a Fera, ela via muitas vezes. E se a gente para para observar, as mensagens que tem nesses filmes são muito legais. Por exemplo, no caso da Bela e a Fera, nós temos o caso da Fera que, por algum motivo, recebeu uma maldição e essa maldição não só atingiu a ele, mas a todas as pessoas que estavam ali no castelo dele, os mordomos, todos os serventes, todas as pessoas que estavam ali para poder não só cuidar do castelo, mas também cuidar dos interesses da, da Fera, que no caso era um dos personagens principais. Só que ele tinha um temperamento, ele tinha uma personalidade que se a gente fosse dizer assim, nossa, é impossível de mudar. Por quê? Porque praticamente era uma fera. Qualquer coisa que acontecia, ele simplesmente transformava. O um instinto parecia que tomava e ele simplesmente se transtornava, mudava, se transformava uma fera. Em compensação, tinha a Bela. A bela praticamente seria como se fossem as virtudes. Enquanto um seriam as deficiências, a fera seria as deficiências, a bela seriam as virtudes. Não era só a beleza externa, não era só a beleza estética. Existia a beleza interna de não se corromper, de não se deixar levar pela beleza de outros ou pelas posses dos demais, de saber perceber no pai não só a generosidade, o amor, a inteligência, a genialidade, a potencialidade... O de depois de conseguir ver dentro daquela fera uma beleza muito maior do que simplesmente a fera. Então é interessante que se a gente for observar nesse filme, que são passadas para as crianças, tem muitos valores, muitos valores éticos, muitos valores morais, que fortificam a cabeça da criança. E eu posso dizer, vale a pena para nós adultos também vermos e revermos, mas tentar olhar... Não como se fossem personagens externos, mas como se fossem pensamentos que estão entrando na nossa mente. Porque tem vezes que esses pensamentos são a fera. Ou seja, eles atuam no nosso instinto, eles atuam na nossa personalidade e a gente acaba agindo que nem a fera. E ao mesmo tempo, quando a gente começa a desenvolver fortalezas mentais, começa a desenvolver virtudes, é como se a gente estivesse desenvolvendo as características da bela. Quando a gente consegue o equilíbrio entre os dois mente e coração, aí, é claro, a gente está fortalecendo não só a nossa mente, mas fortalecendo os nossos sentimentos, isso faz com que a gente tenha uma visão da vida muito diferente, e uma velocidade muito maior do que o normal. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, caso tenha gostado, curta o vídeo, assine o canal, deixe seu comentário a respeito do filme A Bela e a Fera, do que você já percebeu em relação a esse filme, e caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa ajudar outras pessoas, compartilhe. E afinal de contas, está na hora da gente fazer a transformação na gente, para depois ajudar quem a gente ama. E é claro, na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.